Quem é que não gosta de tomar aquele cafezinho de manhã, logo cedo, bem gostoso ali, aquela maravilha? Eu, particularmente, gosto demais. É a primeira coisa que eu faço de manhã, é né? Acordar, fazer um cafezinho e pegar logo um livro para continuar minhas leituras. Uma maravilha. Então, nesse... Que barulho do caramba! Então, galera, escolhi um vídeo aí pra vocês que fala sobre café, né? Tipo, café vicia? Será que faz mal? Qual é o limite, assim, digamos, saudável pra você tomar café, né? Então nesse vídeo fala sobre isso, é do canal Ponto em Comum. Já falei pra vocês aí anteriormente que esse canal tem muitos vídeos bacanas, interessantes. Lembrem-se, lembrem-se, ok? De aprender mais que português através de português, ok? Não importa se você só fala seu idioma nativo, tudo depende do conteúdo que você consome, e o que você faz com esse conteúdo, né? Não é somente consumir o conteúdo, mas como é que você está... Trazendo isso, né? Levando conteúdo para as pessoas, o que é que você está fazendo para mudar a vida das pessoas de forma positiva. Então pensem nisso também, ok? Vocês podem fazer isso através de português. E a ideia dos vídeos é justamente essa, ok? Que vocês possam aprender mais que português através de português, ok? Então, lembrando aí que na descrição desse vídeo você vai encontrar o link, ok? Para esse vídeo do canal Ponto em Comum. Espero que vocês participem aí nos comentários, ok? Deixem os comentários de vocês, ok? Deixem o like de vocês para eu saber se vocês estão gostando desse conteúdo, ok? Isso ajuda ajuda demais. Participe nos comentários, interaja, entendeu? Porque aí eu sei que o conteúdo tá valendo a pena, ok? Eu sei que eu posso continuar trazendo esses conteúdos aqui para vocês. Eu sei que tem muita gente que já viu os vídeos aí há muito tempo e nunca deixa o comentário, nunca deixa o like. Eu sei como é que é, ok? Porque eu faço isso também em outros canais. E eu muitas vezes nem me inscrevo nos canais, porque são tantos canais que eu vou vendo assim, eu coloco uns favoritos e tal, mas eu sempre estou vendo os vídeos. Mas raramente eu deixo os comentários, né? E, às vezes é porque eu tenho um, um perfil só, que é o meu perfil do Felipe Açúcar, né? Quer dizer, eu comentar como o Felipe Açúcar. Talvez se eu fizer um, um pessoal assim, digamos, né? Tipo, separado do que eu faço aqui na internet, eu poderia participar mais nos comentários, né? Quem sabe? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo, ok? Aprendam, façam anotações, avancem com português. Valeu, galera. Beleza, pessoal. Então, o vídeo aqui do Café Faz Mal, vicia, do canal Ponto e Comum, ok? Recomendo demais que eu extraí várias palavras e expressões e vamos começar. Ok, então no começo do vídeo ele fala que ah, parece que minha cabeça vai explodir, né? Vai explodir a cabeça, né? Tipo, vai boom, explodir uma bomba. Ok, parece que minha cabeça vai explodir. E ele fala que vai coar um pouco de café. Coar um pouco de café, ok? Você coloca lá no filtro e você vai coar um pouco de café, ok? Um pouco de café. Ele fala, nossa, até que enfim, até que enfim ou seja, finalmente você chegou, né? Até que enfim eu consegui fazer isso. Nossa, finalmente, é a mesma coisa. Quer dizer, você falar até que enfim. Então eu falei assim: "Nossa, um gosto maravilhoso, assim, para encher a alma, né? para encher a alma. Quer dizer, para preencher a alma, né? Para encher. Na verdade, eu, ele falou tão rápido esse para encher a alma que eu até meio que entendi como para preencher a alma, né? Mas os dois, né, dão o mesmo sentido, né? Para encher a alma ou para preencher a alma, OK? Então ele fala, nossa, aquele cheirinho de café, aquele, hum, aquele cheirinho gostoso, né? Aí, ah, eu esqueci. Aí ele fala que a mãe, ah, eu vou jogar fora. Vou jogar fora, é a mesma coisa de você jogar algo no lixo, jogar algo fora. Eu vou jogar isso fora, vou jogar no lixo, eu vou me desfazer disso, ok? Que ah, eu esqueci, vou jogar fora. E eu quero me livrar logo disso, né? Se livra logo dele, desse pacote de café, se livra logo dele, né? se livra logo dele, né? Se livra logo, rápido, logo, ok? Se livra logo. Acho que eu fiz até um, um vídeo sobre logo. Ah, logo você se livra... Ah sim, eu fiz um vídeo sobre logo, tá aí na, no canal. E não, mas, mas por que se livrar logo? Não, não, para não ter perigo de tomar isso, né? Para não ter perigo, para não correr o risco, seria a mesma coisa, ok? Para não correr o risco, para não ter perigo, só para não ter perigo mesmo de eu tomar, ok? Para não ter perigo de eu tomar, ok? Mas será que faz mal mesmo? Eu poderia colocar. Será que faz mal? Ok. Mas quando eu adiciono mesmo, é tipo enfatizando, ok? Faz mal mesmo? É verdade Sim. que faz mal. Será mesmo que faz mal? Ok? Então ele fala que ao longo de milhões de anos, né? Tipo ao longo, ao longo das décadas, ao longo do tempo, né? Ao longo de milhões de anos, ele fala que ninguém merece ficar sentado. Obrigado pela buzina. Ninguém merece ficar sentado. Ficar sentado? Né? <risos> ninguém merece ficar sendo atacado do nada, né? Ninguém merece, né? A gente fala muito isso, né? Como, como, como, nada merece isso. Nada merece isso. Seja, ninguém merece, né? Não, ninguém merece né, fazer isso. Então, ninguém merece ficar sentado. Caramba, eu, eu, eu leio e, <risos> e venho ficar sentado. Eu acho, eu acho que é porque o cara fica sem... E você vê esse ADO, você lê rápido e tipo, sem ADO, sem tado. Não, não, não, eu, eu tá ADO, não, não, tá me enrolando isso aqui. Ninguém merece ficar sendo atacado do nada, né? Sendo atacado do nada. Ah, você tava só lá de boa, né? Eu tava só lá de boa. Ou seja, quando você tá só lá de boa, você tá lá de boa, você tá de boa, é quando você tá tranquilo, ok? Tava só lá, minding my business, ok? Tipo, tranquilo aqui, relaxado, ok? E ele fala que, ah, sai daqui, né, o cachorro né tipo vai latir com ele, ah, sai daqui, né, espantando o cachorro, né? E ele fala que outros bichos também se encaixam nessa categoria. E nesse caso aqui de bichos, de insetos, okay, a gente fala de bichos, uh, a gente se refere a bichos geralmente como os menores, e os maiores a gente fala animais, né é tudo animal mas o bicho a gente ah tem uns bichinhos tem muito bicho nessa casa tipo bicho animal insetos ok e é engraçado que o bicho no Brasil a gente usa muito também para falar entre amigos falar ei bicho beleza e aí bicho como é que tá tudo em ordem e aí bicho aí também posso falar bicho aconteceu uma coisa que você não vai acreditar mano tipo aconteceu uma coisa né bicho você não vai acreditar ok Aí ela fala, ou ela pode lutar, entre aspas, né? Ou ela pode fugir. Eu destaquei aqui o vídeo, o, vício, o, o verbo fugir, ok? Que é um verbo bem diferente em, em espanhol. Então, eu vou aproveitar aqui para adicionar uma. A adicionar aqui. de duas, uma. A gente fala, né? De duas, uma. Ou ela luta, ou ela foge. Ok? Em espanhol é tipo, una de dos. É em português não é tipo, de duas, uma. Ou seja, é a mesma expressão sendo com a ordem trocada. E é mais o mesmo sentido. Então, quando o inseto desavisado, expressão aqui é muito útil, que quando uma pessoa é desavisada, é uma pessoa que não está avisada sobre algo. Ou seja, não sabia sobre isso. Então, o inseto desavisado morde o cafeiro. Então, quando ele morde o cafeiro, lá, um, um, a planta, as folhas, ele, ele morre. Né? Ele pode ter problemas. Então, ele não volta a morder né, essas plantas. Então, ele estava desavisado. Caramba, eu tava desavisado, eu não sabia disso. Então tem muita gente que é todo o tempo desavisado, né? Cara, você é muito desavisado, velho. Tipo, na verdade você não fala, né? Você não fala que uma pessoa é desavisada. Você, você fala, tipo, ah, caramba, eu, eu cheguei aqui desavisado, eu cheguei desavisado. Ou ele chegou desavisado aqui, ninguém falou pra ele que tinha mudado o local da reunião, né? Ele não sabia. Então, ele fala que pode ficar paralisado ou até mesmo morrer, né? Tipo, até mesmo. Olha o exagero aqui do mesmo, né? Porque eu poderia falar: poder, é, pode ficar paralisado ou até morrer. Tranquilo. Mas quando eu adiciono mesmo, é tipo, até mesmo morrer, né? Tipo, em inglês seria tipo, even die. É, you could die. You could even die. Eu, assim, imagina a situação, né? Então, quando a adenosina. A adenose né? se liga nesses receptores. Né? Quando a adenose se liga, né? se conecta, se liga, se conecta, ok? É ativada uma reação em cadeia. Reação em cadeia, ok? E, e é engraçado porque é, em espanhol é tipo uma reação em cadena, mas cadena em espanhol, em português, seria corrente. Né? É estranho porque se você falar é, é cadeia, nesse caso, é uma reação em cadeia, né? Vai, vai em, em efeito cascada, né, assim. É, em, em espanhol você fala cadena, né, na é reação em cadena. Que a tradução de cadena seria corrente, que não teria sentido, que é uma reação em corrente. Ok? Então é, é diferente isso aqui, ok? Um pequeno detalhe. Então eu tirar um cochilo, você vai tirar um cochilo, ok? Dar uma dormida ali suave, tirar um cochilo, descansar um pouco. E o sangue, é, o, a cafeína lá vai, vai parar na corrente sanguínea, né? Tipo, caramba, quando você fala que uma coisa vai parar em algum lugar, vai parar em tal canto, é tipo, chega a esse lugar, entendeu? Nossa, eu posso falar também que alguém, nossa, ele foi parar lá na casa dela, tipo, foi parar lá na casa dela, ele foi bater lá na casa dela, tipo, foi até lá, foi até a casa dessa pessoa, ok? Então, quando eu falo que vai parar na corrente sanguínea, é que a gente chega até a corrente sanguínea, Ok? Então, ele fala que a cafeína meio que rouba, meio que rouba, isso é meio que, né? Tipo, mais ou menos que a cafeína meio que rouba o lugar da adenosina nessa dança das cadeiras, né? A dança das cadeiras é aquela brincadeira que você faz um círculo com as cadeiras e tem uma cadeira a menos, são seis pessoas e tem cinco cadeiras, uma pessoa vai ficar sem cadeira, né? Então, tipo, quando acaba, quando a música para, todo mundo tem que sentar, né? um então, quem não senta, sai do jogo, né? E tira uma cadeira, né? A dança das cadeiras. Okay? Então começa a agir, começa a agir, né? começa a atuar, começa a ter efeito e desencandeia o efeito oposto, né? desencandear, ou seja, provoca o efeito oposto. Se, aí fala outras coisas, né? seja preencher planilha ou, sei lá, correr uma maratona. Não importa o que você vai fazer, né? Então esse sei lá, aqui em português, é tipo, sei lá, é tipo, não sei, tipo... Vai saber, né? Tipo, seja preencher planilha ou sei lá, tipo, em espanhol falando ah, que sei eu, como correr um maratão. Como que? Você não sabe bem o que dizer, você fala, ah, sei lá, é qualquer coisa. Entendeu? Você pode falar, sei lá também, quando você não sabe de algo. Então alguém fala, você sabe onde o fulano está, e você fala, caramba, sei lá, velho, não tenho nem ideia. Mas é uma forma mais informal de dizer isso, quem sei lá, não tenho nem ideia. Então ele fala aqui, ó, ah, só que tem que tomar cuidado, né, para não se viciar. Só que, tem que, só que tem que tomar cuidado para não, não se viciar, né? Eu poderia colocar aqui, tem que tomar cuidado para não se viciar, né? Mas aqui eu ó, só tem que cuidar, tomar cuidado, tipo, apenas. Você apenas tem que tomar cuidado, ok? Só tem que tomar cuidado, né? Só que, só que, só que tem que tomar cuidado, né? Para não se viciar. Para não se viciar, né? Uma ou duas xícaras de café por dia, ainda assim há uma entrada constante de, pro, de proteína, de cafeína. Então, ainda assim, ainda assim, ok? Se eu, mesmo se eu tomar uma ou duas xícaras, de, umas duas ou três xícaras por dia, ainda assim, ou seja, mesmo assim, não importa que seja duas ou três, mesmo assim, continua uma entrada constante de cafeína. Né? Então ele fala que, ah, que não sei o que, ah, estavam entupidos de cafeína, né? Quando está entupido, aqui, é que está cheio, tá Super preenchido de cafeína, tá entupido, ok? Então, fazer o efeito de cansaço, né? Pode fazer seu efeito de cansaço. Então, você fala, cara, eu, eu trabalho nessa empresa e todo dia que eu chego em casa é um cansaço, assim, de outro mundo, bicho. É um cansaço infeliz, assim, tipo, é um cansaço. É, é um trabalho que cansa muito, ok? É estressante, é um trabalho que maçante, cansa. Então, você tem muito cansaço. Okay? Você está cansado do trabalho. Você pode falar também que o trabalho é muito cansativo, ok? Você coloca no extra aí. Ah, não, você que é né? o que faz com que ele perca, com que ela perca o seu efeito. Eu destaquei aqui o verbo perder, o okay? que perca, né? que em espanhol seria como que pierda, mas se você falar perda em português, nesse contexto aqui, está errado, ok? Tá erradíssimo, o existe o perda em português, mas em outro tipo de conjugação, ok? Não nessa, isso aqui seria perca, ok? Ok, seria tipo você falar perca, seria perda, e, e perda em português seria como na pérdida em espanhol, essa é a diferença, ok? Então... Você se torna uma máquina de tomar café, você se torna o okay? que? Você se transforma numa máquina de tomar café, você se tornou uma pessoa muito agressiva, né? você não era assim, você se tornou assim. Ele fala que não era considerado algo viciante, né? Algo que vicia, algo viciante, algo que provoca vício. E ele fala também que as pessoas abdicam da vida social. E eu já falei sobre isso em uma das videoconferências. E a gente estava na dúvida, né? Eu falei sobre abdicar, que em português a gente usa muito abdicar. Você tem que abdicar de muitas coisas. Sendo que em espanhol existe o verbo abdicar, sendo que usa mais para a questão que o rei abdicou do trono, né? Tipo, é uma questão mais de monarquia, assim, né? Tipo, você abdicou do seu posto, né? E em português, não. Eu abdiquei dessas coisas, tipo, abrir mão, uma expressão também, você abrir mão de algo, né? Você deixar isso ir embora, você abdicou, ok? Então, em português, é mais comum o uso do verbo abdicar, ok? E ele fala aqui, né? Ah, pode ter vontade de tomar o tempo inteiro, né? Você pode ter vontade de tomar o tempo inteiro, né? Não são ganas, aqui okay? você tem vontade. é o um trovão. Vem é um trovão aí. Tá chovendo aqui, hein? Eu acho que vai... Eu vi o brilho aqui. Ah, vamos ver. E ele fala, porque imagina só, imagina só, né? Aí, opa. Ou não lá longe, porque imagina só, né? Pensa, imagina, né? Imagina só. Se eu for fazer isso, né? Tipo, imagina, pensa, pense comigo aqui, né? Imagina só. Ele vai. Se você parar de uma vez só, se você parar de uma vez só, né? Você vai ter um, um problema aí, né? Você vai sentir a, a, a falta do café. Você vai, vai ter um, uma abstinência, né? De, de café. E você sente isso aí. aí, aí ele fala, e aí, meu amigo, é só partir para o abraço, né, tipo, a partir para o abraço é um abraço, aí um abraço é tipo, aí já era, né, tipo, a mesma coisa que é você assim, tipo, já era, aí, tchau, amigo, é só partir para o abraço, ou seja, já, limite já, acabou, ok, partiu para o abraço, okay, tchau. E ele fala que esse monte de receptores vão receber adenosina, ok, esse monte, esse montão, de receptores, ok? Esse montão de receptores vão receber adenosina. Só que é extremamente, prestando atenção aqui nesses detalhes ok? extremamente, extremadamente, não, mas extremamente cansado, além de ganhar uma bela dor de cabeça, né? Tipo, além de ganhar uma bela dor de cabeça, é uma forma de você ironizar, né? Aqui você tá sendo sarcástico, né? Tipo uma bela dor de cabeça. Não é uma bela dor de cabeça, é uma dor de cabeça desgraçada, entendeu? É, é horrível. Então, mas você fala, ah, eu ganhei uma bela dor de cabeça, eu tive um belo de um prejuízo, né? Tá sendo irônico. E aí? Então ele fala até atingir um pico, né? Até atingir um pico, até alcançar, até chegar a um pico bem desagradável, ok? E preste atenção aqui nesse hábil no final, ok? Desagradável, ok? Pá. Ele fala aqui com o passar do tempo, né, com o passar do tempo, acho que parece muito aqui, essa barulho aqui, pessoal tá buzinando, com o passar do tempo, né, ao longo do tempo também, e ele fala aqui, né, tipo, a melhor maneira de cortar esse hábito, né, de cortar esse hábito, é a melhor maneira de cortar esse hábito, beleza? Aí voltou aqui. Com o passar do tempo, ao longo do tempo também, ok? Aqui. Okay. Então, a melhor maneira de cortar esse hábito, o melhor jeito também eu posso falar, tipo, o melhor jeito de cortar também eu posso falar, o melhor jeito de cortar esse hábito é a melhor forma também, ok? Também, beleza? É isso aí, terminou aqui a explicação desses, ah não, ainda tem mais, olha só, nossa senhora tem um montão de coisa. <risos> então, fazer aos pouquinhos, né, fazer aos poucos, beleza? Então ele fala que, ah, entender como cada um interage entre si, né? como interage entre si. Ele fala que, ó, oh, eu não me dou muito bem com café, né? Tipo, quando você não se dá bem com alguma coisa, você não tem muita afinidade com aquilo. Eu não me dou muito bem com isso, com aquilo. Eu não me dou muito bem com essa pessoa, ok? Você não, não se dá bem com algo. Ok? Ele fala que não cai muito bem. E a outra expressão que ele usa é fazer o quê, né? Fazer o quê? É tipo, o que é que eu posso fazer para mudar isso, né? Tipo, eu simplesmente não gosto, né? Fazer o quê? É assim. ele fala que ah, depois de ter tomado seus últimos goles, ok? E gole é quando você toma assim um, um, uma vez, ok? Isso é um gole, ok? Me dá, me dá um golinho aí do teu café só pra provar que é um gole. Ele fala, por isso não é recomendado para crianças, né, gente? Por isso o café não é recomendado para crianças, né, gente? Porque a criança precisa dormir, né? Então ele fala, ah, melhor dar uma chocolatada aí pro menino, né? Tipo, dá uma chocolatada aí pro menino, Né? Aí ele fala que ah, me segue no Insta para não perder as próximas é enquetes, ok, que são as pesquisas que ele faz, né, tipo várias perguntas, é, uma pergunta com algumas alternativas e você vai lá marcando para fazer um levantamento, né, é, ah, vai lá no Instagram, ok? Daí ele fala, não, não, mais sério, mais sério, ainda bem que vocês não exageram, porque ele fez uma enquete perguntando quantas, o, o café, né? quantas xícaras de café o pessoal tomava por dia, né, em média. Então, não, não, não, mais sério, mais sério, falando sério agora, falando sério, sem brincadeira, falando sério. Ainda bem que vocês não exageram, né? E ele fala que ah, a cafeína demais pode causar tremores, né? Você pode ficar tremendo, você perde meio a coordenação motora, né? Você sente isso, eu, eu, eu sinto eu, eu sinto mais essa tremedeira tomando yerba mate, ou seja, tomando mate, sinto... É né? Eu sinto mais essa tremedeira tomando é, mate, ok? Ao, ao invés de se contraírem com regularidade para bombear o sangue, né? Ao, ao invés de se contraírem com regularidade para bombear o sangue. A última parte que ele fala, né? Para bombear o sangue, bombear o sangue, né? Para mandar o sangue lá para o coração, ok? Você tá, é, uma, é uma bomba, né? O sangue tá ali, o coração é um, uma bomba, está bombeando, ok? Então, ao invés de fazer isso, né? Ao invés disso, faz outra coisa, ok? Beleza. Muita gente que participou da videoconferência que eu faço, né, com os estudantes, ficou se questionando, né, sobre o café. Nossa, você fiquei com a consciência muito pesada porque eu tomo muito café o dia inteiro, tal. Eu cara, não se preocupe. Pode tomar teu café, Não, não é café. É água. Eu tô fazendo esses comentários aqui já, depois que você vê o vídeo, né? Depois que você vai assistir o vídeo aí na internet, você vai se dar conta que eu tô falando aqui. O vídeo do Ponto em Comum, né? Do canal Ponto em Comum. Por quê? Porque você, você vê um vídeo que fala sobre o café. Se o café faz mal ou não, se você deveria tomar café ou não. E às vezes o pessoal, tipo... Foca muito em uma coisa, tipo, o problema é o café, o problema é o café, o problema é o café. O cara, o problema não é somente o café, entendeu? Tem muitas outras coisas que podem colaborar para o teu estilo de vida. O fato que você está cansado durante o dia e tem que tomar café não tem a ver com o fato de você não estar tá tomando café suficiente, entendeu? É outra coisa que você está deixando de fazer. Pode ser de se hidratar, de comer bem, de fazer exercício, de, ter, de fazer o básico, de dormir bem, de ter uma rotina Entende? Se você tem tudo isso, cara, se você está fazendo tudo isso certinho e ainda assim você passa o dia todo cansado, tem algum problema. E geralmente é isso. Geralmente as pessoas estão cansadas durante o dia porque tem um estilo de vida que não é muito saudável, entendeu? É tipo noites irregulares de sono. Então hoje eu durmo às 11, amanhã eu durmo 2 da manhã. Depois de amanhã eu durmo às 9 da noite, porque eu cheguei muito cansado em casa. Depois de amanhã, amanhã eu durmo 1 da manhã. Aí depois, depois, depois, eu tomo uma e vou dormir cheio de álcool, né? Cheio de, de álcool aí na... na no... Eu ia falar uma coisa aqui, mas ia, soar, mas ia soar um pouco assim, tipo, pesado, né? Cheio de cana no ralo aí. Então são várias coisas que influenciam isso. Tipo açúcar também. Muita gente consome muito açúcar, mas tipo, do que adianta eu estar tá falando do café, o problema do café, se eu não falo do açúcar, se eu não falo da falta de exercícios, se eu não falo do básico, entendeu? Então meu ponto aqui é o seguinte, ok? Não é você, ah, eu vou parar de tomar café. Eu tomo café todos os dias de manhã. E tem aquela questão, eu posso tomar três xícaras de café, cinco xícaras de café só no amanhã, mas às vezes o pessoal pensa que a concentração do café é na quantidade de água que você toma com o café e não, seja tem uma quantidade exata de café que você serve ali, entendeu? Se eu colocar somente uma colher numa, numa coisinha dessa aqui, numa uma canequinha dessa aqui, numa mini caneca, se eu colocar uma colherzinha pequena aqui e colocar isso aqui cheio, a concentração não vai ser muito alta de café. Mas se eu tomar uma cheia dessa aqui quatro vezes ou cinco vezes durante a manhã e o café que eu tô tomando é café expresso, que é, tipo, super concentrado e você toma isso aqui cheio, nossa, cara, você é uma bomba para você, é muito café, impressionante. Então tem que pensar nisso também, esses cachorros latinos aqui não deixam falar. Mas é isso aí, pessoal, Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, que tenham aprendido alguma coisa, participe aqui nos comentários quantas xícaras de café você toma por dia, se é que você toma café. E se você não toma café, qual é a outra bebida que você toma? Chá? Leite quente? A chocolatade? Nossa, que cachorrada. Vocês estão ouvindo os cachorros? Tá tendo uma briga de cachorro aqui. Eu vou ter que finalizar o vídeo aqui, porque não vai ter como esperar os cachorros aqui, não tem como pedir para que eles calem a boca, né? Eu vou vão continuar. Ah, pararam. Olha só, pararam de latir, que coisa boa. Grande abraço para vocês. Continuem a... Não parar de latir. Continuem aprendendo português e contem comigo, ok? Participe nos comentários, deixa o like, se vocês gostarem dos vídeos e, claro, recomendem, ok? Para os amigos de vocês, é muito importante que vocês continuem aprendendo, e também com os amigos de vocês. O que é bom, se compartilha. Gostou do conteúdo? Aprendeu? Vale a pena compartilhar? Então compartilha com a galera, beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. Fui.